Queridos irmãos e irmãs, hoje nessa leitura do profeta Isaías, quem são os que têm valores dentro da nossa sociedade? São os vitoriosos, os bem-sucedidos. Esses são as pessoas e de valores dentro da nossa sociedade. Os restantes são os rejeitados, são os fracassados, são os derrotados. É assim que muitas vezes a sociedade procura se ver nas pessoas. Aqueles que têm bens são as pessoas poderosas e os outros são os coitados, são aqueles rejeitados. Deixa-se iludir por aparências. Quando vê as pessoas se assim, vitoriosas, então vão por coisas mesquinhas, se ilude por tudo isso aí. E desde o começo do mundo, é assim. Não é agora isso, desde o começo do mundo. Então nós vemos nessa carta aqui lá, já do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que Deus já começou a educar o seu povo de modo diferente. Mostrou que a sua preferência não é pelos poderosos. Deus ia buscar os mais humildes. Nós vemos a escolha que Deus fazia através de, de Abraão, de Jacó, Davi, entre os filhos de Jessé, era o mais miudinho, aquele que não podia ter tantas forças para o trabalho mais pesado, ia lá para cuidar das ovelhas, foi aquele que Deus foi buscar para ser o rei. Então nós vemos que como Deus começa, escolhe as coisas diferentes. O que a leitura está querendo nos dizer é que Deus está com as pessoas mais humildes, com aquelas pessoas mais, às vezes, praticamente rejeitadas dentro da nossa comunidade. Deus escolhe sempre esses mais humildes, os mais rejeitados. Por quê? Porque Deus vê com o coração. Então, a palavra dessa leitura hoje mostra para nós que a escolha não depende de poder. As coisas de Deus não têm essa diferença de poder. Deus vai buscar sempre aqueles que têm o coração voltado para Ele. Aqueles que são mais humildes. É essas pessoas que Deus está sempre escolhendo. E na leitura de Tiago hoje, nos deixa um exemplo. Se uma árvore não está dando fruto, ela está morta. Nós também, como cristão, quando não temos obras, somos cristão morto, estamos mortos. Ele deixa bem claro para nós aqui que fé sem obra é morta. Então, Tiago fala aqui com certeza que não são as práticas de cultos religiosos que vai mostrar a nossa obra. Nós precisamos ter os cultos, como nós estamos aqui agora, os terços, as orações, isso faz parte, mas ela só é morta, porque não temos obras. Nós temos que acrescentar junto as obras, a atitude que nós temos que ter com o nosso próximo, com nossos irmãos. Por isso que Tiago nos deixa aqui bem claro. O que adianta eu dizer ao meu próximo, aquele que às vezes é próximo de mim, chega no meu portão, chega na minha casa, estou com frio, estou com fome, e eu digo, vai se vestir, vai comer alguma coisa. E eu não tomo essa atitude de ser o primeiro a socorrê-lo. Viramos as costas muitas vezes para a necessidade daquele irmão que está do nosso lado. Não olhamos a necessidade das pessoas ao nosso redor. E nós sabemos que quando fomos prestar conta, chegarmos perante Jesus, muitas vezes Ele vai nos falar. Eu bati na sua porta. Eu cheguei até perto de você, porque eu estava com fome, eu estava com frio, eu estava com problemas. E você me virou as costas. Nós sabemos disso. A atitude do cristão não fica só na atitude de oração, mas na atitude das obras. Temos que olhar, ser cristão verdadeiro, olhar nos olhos do nosso irmão e sentir a necessidade daqueles que estão sempre ao nosso redor. Porque, às vezes, até sabemos a da necessidade, a necessidade daquele irmão. Mas deixamos que outros tomem as atitudes. É mais cômodo para mim deixar que o outro vá e faça. Essa não é uma verdadeira atitude do cristão. Só a fé morta, estar todo dia na igreja e passar na frente da necessidade do outro e não olhar, não vai levar ninguém ao céu, com certeza. Então, nós temos que no olhar, ver no olhar do próximo, às vezes, dentro da nossa comunidade, na igreja, temos que ver que tem pessoas, às vezes, ao nosso lado, e nós estamos com o terço na mão, Entra para a missa e deixamos que os outros resolvam. Tiago está falando muito disso aqui. Com certeza, o Espírito de Jesus não aceita que ficamos escondidos nos limites de uma celebração. Não é esse espírito de amor que Jesus quer para cada um de nós. Ficar escondido dentro de uma celebração. Isso é na atitude que nós temos que ter aqui, lá fora, no trabalho, aí no serviço, onde nós estivermos ver a atitude e a necessidade do outro. É isso que Tiago está pregando aqui. Uma fé que não se baseia no ensinamento de Cristo, não leva ninguém à salvação. E é isso que Cristo sempre nos ensinou, o amor ao próximo. Foi isso que completou o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Tiago nos reforça que o verdadeiro cristão tem que ter a fé no amor a Deus e no amor ao próximo. Senão, nossa fé é morta e nós não vamos ter o que dizer na frente de Deus um dia. Quando eu estive te procurando, o que, é que você me fez? Nada. Porque quando batem, às vezes, na nossa porta, quando coloca alguém com necessidade conversando, deve ser quem que manda. É Jesus mandando essa pessoa a nós. Nós temos tantas histórias disso daí para contar, se for contar, né? Que Jesus chega até nós pedindo socorro através daquela pessoa. É disso que Tiago nos alerta hoje. E o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos aqui, Jesus caminha com os seus discípulos e pergunta quem ele era. Para a multidão, eles não reconheciam. Mas os verdadeiros discípulos já reconhecia Por isso que Pedro diz, tu és o Messias, o Senhor é o Messias. Pedro reconhece o Salvador. Por quê? Porque segue a Jesus na espiritualidade, segue a Jesus sem interesse. O restante, aquela multidão, estavam seguindo Jesus pelos interesses, pela partilha de pão, pela cura. Então era fácil estar seguindo Jesus. Mas ser verdadeiros discípulos era como Pedro, reconhecer. E olha que o batismo nos torna discípulos de Jesus. Você lembra de Mateus capítulo 28, versículo 19 20, que diz: que Jesus, qual é a ordem que Jesus dá aos seus discípulos? Ide. Fazei todos os discípulos meus batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer o que? O batismo nos faz discípulos. E o que é discípulos? Seguidores. Discípulos são aqueles que seguem a Jesus, seguem a palavra de Jesus. Só que as coisas começam a se inverter quando Jesus fala do seu sofrimento. Até Pedro começa a chamar a atenção. O que Jesus fala? Faça de mim, Satanás, porque você pensa como os homens, não como Deus, não como as coisas de Deus. Ser discípulo de Jesus, nós temos que renunciar a muitas coisas, pegar a cruz de cada dia e seguir-se. É isso que Jesus nos pede. Por que aquela multidão começa já a abandonar Jesus? que está parando, está acabando os milagres, Jesus não está fazendo tanto milagre mais, Jesus não está mais dividindo o pão, Jesus começa a mostrar a eles outra coisa, pega a sua cruz de cada dia e siga-me. Pega o que você tem e divide aos pobres. Jesus começa a mudar. A raposa tem sua toca, o passarinho tem seu ninho. O filho do homem não tem onde pôr a cabeça. Quando Jesus começa a mudar sua pregação, o povo começa a afastar. Às vezes, assim é com nós também. Buscamos Deus, buscamos a igreja por interesses. Mas nas horas difíceis, quando está tudo ótimo, está tudo bem, eu vou para a igreja. A hora, nas horas difíceis, aí é a hora que eu tenho que ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, estar junto, não posso reconhecer Jesus só como o Salvador, aquele que me salva, aquele que me socorre. Eu tenho que reconhecer Jesus na cruz, o crucificado, por onde ele passou, o caminho que ele passou também, às vezes eu tenho que passar para me glorificar-se diante de Deus. Então, Jesus hoje está aqui nos mostrando esse evangelho, como é reconhecer Ele. E nós reconhecemos Jesus como? Só através de coisas boas que nos dá ou quando nós também estamos passando os nossos momentos difíceis, que todo mundo passa? Aí eu reconheço Jesus como o meu salvador então, nós temos que reconhecer Jesus como um verdadeiro cristão, mesmo nas horas difíceis. Por isso que nós, às vezes, vemos a igreja, algumas igrejas um pouco, principalmente a nossa, às vezes, meio vazia, se diz católico, mas a igreja não se enche. Por quê? Não se oferece coisas. E, às vezes, nós vemos muitas igrejas que oferecem coisas, são lotadas. São esses que multidão que acompanhava Jesus, pelo interesse. E não é esse o nosso interesse, de um verdadeiro cristão. Nossa fé não pode estar só no Cristo que nos ajuda, e sim no Cristo crucificado e ressuscitado, aquele que nos salvou, aquele que nos mostra o caminho da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.